Olá, amigos! Como vão? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, tanto faz. Estamos em mais um Juliano detonando Como vão vocês? Pô, mano, eu venho aqui e faço vídeo sem nenhum assunto, eu tô com o telefone aqui na mão. Eu acho que vou passar um strut. Passar um strut. Vou ligar pra minha tia. Tá chamando. Alô? Alô? Alô? É a Ivana? Ivana do Stol pega no meu anzol. <risos> que da hora, mano. <risos> tá bom, sem trunce. E aí? O que os Takos fazem? Assistem e criticam animes. Tá. Galera, eu queria que vocês me indicassem. Cara, tudo que eu falo agora nessa merda é indicar, indicar, indicar. Vou fazer um bagulho eu vou indicar a vocês. Dragon Ball Z e Pokémon Mano. São os melhores animes que tem Pokémon principalmente Porque Pokémon, mano, se você não assiste Pokémon Você não teve infância, cara porque, Pois Pokémon é muito foda, cara Segundo DBZ Pô, mano, DBZ é muito foda DBZ é muito foda E tem várias maneiras de você assistir como assistir o Kai, que é a saga do, dos androides e do, do saiyardins. Também tem o GT, tem o Z pra você assistir pelo, pela internet. No site confiável. No site confiável. Onde que eu assisti a Dragon Ball Z, mano? Depois eu falo pra vocês... Mas o site muito bom, muito bom mesmo pra assistir Naruto, que eu tô assistindo até hoje, tô no episódio 100 de Naruto Clássico. Muito bom. Eu fui parar na net e o Naruto Project 3. Naruto Project 3. São os melhores pra assistir Naruto, cara. Você não tem noção, são os melhores. Que... Que saber, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, se colocam nos comentários, novamente, né? E eu queria saber, eu queria saber uma coisa sobre animes, sobre One Piece, quer dizer, com quantos episódios acaba One Piece? Se ele tiver acabado, né? Porque nem sei se ele acabou. Qualquer outro que encontre One Piece. <risos> Coloquem seus personagens preferidos E curtam a minha página no Facebook é, Animes e Mangás Eka Depois eu explico porque é Eka. Então o episódio já está acabando Eu não fiz merda nenhuma Desculpa galera Indiquem algumas coisas Alguns quadros para eu fazer o Juliano detonando, beleza? Tchau, tchau. Seia.